Esse filme chinês é maravilhoso. Alguém naquela locadora ali da esquina tem um monte de filme underground, alternativo, bem do jeito que você gosta. Você vai adorar esse filme aqui. Você vai ver. Uhum. Ai, volta, volta. Tá passando Rei Leão. Ai, eu adoro esse desenho. Pá, ah, o eu tava vendo. Ah, é antes você pôr. Podia me explicar a sinopse assim pra ver se dá? Então... Olha, um, não dá bem pra explicar assim, sabe? Tem, tem que assistir mesmo. Eu não quero dar spoiler. Você vai ter que ver. Ah, mas assim, ó, é, é, tem um chinês. Sei. E, e tem o um vizinho dele que joga um jogo assim muito doido, que, que é. mexe com a vida das pessoas. Eu não vou falar mais, você vai ver, você vai gostar, muito legal esse filme muito bom. Tá, põe aí. <fim> Nossa, ele morreu! Só por causa da peça do jogo! Genial! Muito bom, muito bom! Quando ele era um filhote, quando eu era um filhote... É, foi bom isso, hein? Obrigado! Sentiu que seu cheiro era de um... Selva eu braba, braba, eu rio na cara, na cara do perigo! perigo. <risos> <risos> <risos> Ai, <muito bom. risos> Olha só ban! que legal essa referência. Outubro. Russo. Aquele diretor famosão. Puxa, muito bom, muito bom. é que vai Não vai fazer nada para evitar, certo? errado. Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram de uma nova lição. Repita comigo. Atuna a tuna Il que le temps du glisse est absolu. de de lindo, sensacional, muito bom, Hã? como assim? Você dormiu? Ah, não acredito, você dormiu, eu peguei esse filme do jeitinho que você gosta, um filme muito legal, muito bom, como é que pode você dormir? Porra! pensando pensando pensando meu me traz pra ver um Batman pra ver clique cilada até cilada sabe aquele filme da cilada legal eu gostar, da comédia bacana agora um alternativo um chinês que morre e vira batinador eu não entendi nada cara quer saber Tô só pipoca tchau fui Isso é viver, é aprender a tuna mata, a tuna mata, a na mata, a tuna mata, a mata. Bom, amiguinhos, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei Se inscreva no canal pra não perder os próximos Curte a gente no Facebook e segue a gente no Insta Semana que vem, a gente vai ver um filme sobre... Pera... Sobre o que? O que é isso, diretor? Ah, é sobre isso aqui Ou algo parecido Tchau